Sie Yeah. Começou a desandar, o verde aí tomou a posição. E ah, Caralho! Se eu falar ele não estava jogando bem, estava jogando certo, ele... очку Pega a Dunga, pega aí Dunga. Hiver <laughs> Ok, o nega. Já o outro o outro, não E o outro morre. Cadê? Oi. É isso tá mesmo? É o É, ele mata a Pega É, pode ver. A ah, mamãe cara. Não que não que a Deus. Começou a fazer um... Um a um... um... um... um... um... um... de açúcar. É, é, o é. né, cara gordo, não quer fazer ah. nada de não tem como cara. Ele tá fazendo o que tinha, né? Ele tá fazendo o cara né? tá né? Ah, com o cara ah, na, na, na... na barra do pote. de frente a no bosto. Deu na outra? Deu? Ah, aí. É. Ele dá tá com que o que mais certo, Até aquelas fitas. Ele ensinou ele como é que coloca direitinho Ele bate certo A mim disseram isso Existe, O cara falou que vai fazer ele voltar até correr Porque ele disse que não está conseguindo correr Daqui um tempo vai voltar a correr ele vai Boa, ah, que desgraça desgraça essa, é essa, Vai acontecer o balde? 3, -0. 3, -0. 3 -0. Eu tô, eu tô jogando agora, bola agora, manda, é, manda achado ounga. Você viu o Zico a bola velha? É, bola. é assim, não sei que ele pega demais bem na ah, bola, não, né? Que garera. Tá essa é uma tentativa de ali. Vai entregar. E aquela que ele nem... chutou na trave o gol. Boa, né? Ah? Não é zagueira Ela não é zagueira Ela não é zagueira, é Acho que é, velho É, ele que Acho que nem que ela não Em vez de quase que vai Sozinho, bo. sozinho Sozinho, <anguardia> É, tem um tempo que eu ouvi. Boa! Agora o primeiro gol que ele fez, ele... é, é Ali. É. Isso aí, Neto! Isso aí, Neto! Vê, da, da linha onde Neto tá ele se foi, dos, o Neto estava. Saiu o, saiu do o, zagueiro, zagueiro. Saiu o que eu zagueiro. Eu só vi ele em máquina que na área, Ali. Não dia, ele não medo a bola, com... Na verdade, Também, ele é então. atrás, tá. Eternity, quebram, o bem, tá esperando zagueiro com dois, dois zagueiros, velho. Tipo demais, sabe? Hum. Eita! Ah, Júlio, Você é você, você, você, você dá um coisa Bom, tudo vai tudo. Eu... falta ali, engraçado ele tá? disse que viu ainda né? confusão com o Maicon a pitaria lá olha pô, Maicon maluco o Maicon o Lembra dele? Não, Não, mas. Não, Não, Não, Não, Bom, mas só que ele Sai batendo na foto. Sabe, mas sabe o que ele disse? Duga, Duga! Tá. Não, não Mas você precisa ver o gol, você viu? Não. Oxe, fica aí gol de atacante mesmo, será? Vai rolar, vai bola daqui assim, velho. As meninas tudo entrando no Vecherol, ó, pai Já entrou bem no sítio, assim, véi tá. tá. é. Não caiu, não, não. caiu Wagner caiu, se cair será pênalti, o time A gente topou Wagner ganha <mária> ele caiu, ele caiu, pai, velho. Vai, vem. Vai, vai, vai, caiu. É pênalti não, não Vai ele cair, se não Pau. Pode ver se mesmo. Você nem tinha visto. Não, você vê que ele tá cortando ali fica ligando na frente ali. Para! É, gostar bem, velho. A daqui né? é Eu já vejo a apoia Já apoia André boa oh, ai Que diabo é isso, vai? Pera! Fala, Pai velho! Pai não se é, é, é nada! se nada! Fala, o quê? Não tá vindo, né? Okay uh. yeah. Tá baba, o mundo vai querer, mundo vai querer descontar é, de negociar. Vai, vai, vai, vai, vai, o não é. é um tem esse dia. Matei tá com tudo, vai Vai a, tá a Valeu ah, né? de... pra, é é. pra poder forrar o pelo que que Só se, ah, né? se mal pra pagar mais. Só se meter assim, ó. Uma jogada dessa aí dá pra. Thank you.